Olá a todos, sejam muito bem-vindos aos Dias da Bricolares. O meu nome é Sara Coelho, estou aqui para vos acompanhar nesta hora. Este evento relacional, este ano, é meramente digital, devido ao que atravessamos neste momento. Então podem-nos sempre assistir em direto nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Este evento relacional começou ontem e vai até este domingo. Se não tiveram tempo de ver, não se preocupem, podem sempre ver e rever, desculpem, no nosso site lerroamerlan.pt. Temos uma agenda repleta de muitas atividades que espero que vão ao vosso encontro, que se inspirem para a vossa casa, através dos nossos workshops, brico aulas, momentos eu faço, demonstrações de produtos, o Repair Café, que já vamos falar mais um bocadinho, temos também momentos de inspiração criados pelas nossas queridas Ana Moraes do Casulo, pela Catarina Braz do Design por Acaso, pela Joana Laranjeiro do Oda Joana e pela Joana Bianchi. Hoje vamos aprender a reparar a ferramenta elétrica com o Repair Café. O Repair Café que é um novo conceito aqui na Le Roi Merlin que vai de encontro à economia circular em que a palavra de ordem é, então, a reparação. Comigo tenho três jovens muito prendados. Temos o Adrian, o Gustavo e o Rafael, que fazem parte do Repair Café de Lisboa. Muito bem-vindos e obrigada por estarem Olá. aqui. Obrigado. Rafael, passo-te agora a palavra para nos explicares e também explicares lá para casa o que é o Repair Café. Olá, Olá bom dia. O Repair Café apareceu em Portugal em... há quatro anos, basicamente, e o nosso lema, como a Sara disse, é a reparação. Da, nós nascemos numa parceria com a Economia Circular, virtual, com a circular economia de Portugal, a Economy Portugal, que é no fundo o, o chapéu que nos abriga. Nós começámos no Fábio de Lisboa, um espaço ligado à Câmara de Lisboa, e a ideia é, como a Sarah acabou de dizer, repararmos, contribuirmos a Economia Circular através de não fazermos desperdício. Ou seja, os objetos que estão avariados, de alguma maneira, nós vamos tentar reparar. E como é que vamos reparar? Vamos reparar com a ajuda de voluntários, portanto, os voluntários que aderem ao Repair Café têm alguma experiência na reparação de determinados objetos. Hoje vamos estar aqui com a parte elétrica, com o que e o que o Gustavo. Um vai fazer o papel de reparador, o outro vai fazer um o papel da pessoa que traz o objeto, embora ambos saibam reparar, mas vai ser esse o papel para vocês perceberem um bocadinho como é que é na realidade, um, e vai haver uma conversa entre eles, e, e, e dessa conversa vai-se perceber qual é que será o problema provável do objeto. Uh, isto é sempre assim no Cuiper Café, uh, o reparador vai ouvir quem traz o, o objeto, um ferramenta elétrica, pode ser outra coisa, porque nós reparamos mais, mais tipos de objetos, mas no, no final tem que haver esta interação entre os dois. Nós não somos uma loja de reparação, nem queremos pretender ser tal. Nós queremos que as pessoas percebam que, em vez de deitarem fora, muitos objetos podem ser reparados. Não é? Uh, e muitas vezes são coisas fáceis e vamos, então, hoje tentar uh, perceber como é que isso pode ser feito. Rafael, desculpa antes de começarmos, e se não houver reparação? E se não houver reparação, pronto. Às vezes não há reparação. Ou um há um um reparação não é? Mas às vezes a reparação é tão complicada um, que das duas uma, ou, ou somos mesmo... Uh, Vamos querer fazer aquilo e muitas vezes faltam peças. Vamos ter que encomendar peças, vamos ter que remendar peças, às vezes mesmo, aproveitar peças de outros objetos que ficaram, de outros criptos de café. Isso muitas vezes fazemos, mas às vezes as ferramentas não têm a reparação e eventualmente nós nunca sabemos o que é que vamos reparar. Nós vamos a reparar hoje esta, esta lixadora, não é? Circular, mas. Nós não temos a certeza de que vamos conseguir. Acho que vamos conseguir, espero eu. Mas, por acaso, não conseguirmos, ou se conseguimos fazer, nós poderemos ver outros objetos e vamos ver como é que vamos conseguir. Ou seja, um, os objetos que não reparamos ou que não temos capacidade, aconselhamos sempre a irem a profissionais. Ainda há casas certo. que fazem reparação, portanto, nós queremos fomentar é a reparação e não jogar fora. Ou seja, lá em casa vão aprender. Claro que se for muito perigoso, aqui o Sr. Rafael, desculpe, o Rafael vai nos dizer o que é que é mais perigoso, o que é que não convém ser feito em casa, claro, há sempre cuidados a ter, para sermos nós próprios a conseguir reparar, correto? Exato. Hoje vamos tentar fazer algo que possa ser totalmente reparado em casa. Boa. Ou Estão vontade? à vontade. Então vamos. <risos> ok, vamos a isso. Nos chegou essa, essa, essa lixadora e ela, ela está com um barulho um bocado estranho. Exatamente. Vamos ver. Eu vou... coisa que a gente faz vou... de ligar vou... ela... Exatamente. Você um pouco mais? Ela liga um bocado e depois para. Ok. Adrian, é. imagina o que é que seja aqui. É assim, a minha, o meu palpite é que como ela funciona, a parte elétrica está boa, portanto, não temos uma interrupção no, no, no circuito elétrico, um, ela funciona, em princípio, nós pensamos que o motor, em princípio, estará bom, uh, as escovas do motor, toda a parte elétrica. No entanto, ela apresenta é, muita sujidade. Isto é uma ferramenta que já foi usada para lixar muito, muito uh, pelador, gesso carcomado, já teve muito uso, nota-se pela sujidade, e o meu palpite é que seja apenas sujidade dentro do mecanismo. Talvez no, nos rolamentos do motor, talvez porque ainda não percebemos qual é o mecanismo que existe cá dentro. Portanto, eu sugiro que a primeira, o primeiro passo será desmontar a máquina uhum. e, e, e, e proceder, talvez, uma primeira limpeza pelo menos para conseguirmos ver os componentes lá dentro. Ok, vamos isso. Ou seja, primeira fase então abrir. Exatamente. Retro. As precauções a ter. Mas antes disso, okay. uma coisa Exatamente. muito importante. <risos> Ele, neste momento, está ligado à corrente. Não, está, tá. tempo... tira, O já desligou, mas, muito importante, quando estamos a trabalhar com um equipamento que funciona a 230 volts, é sempre, sempre desligar a ficha da corrente, para não apanhamos choques que podem ser fatais, portanto, não convém é, é. isolamento elétrico. E agora podemos proceder, então, à abertura da, da máquina. Sim. Uma boa prática que eu faço é sempre tirar e deixar mesmo a ficha am amostra, Sim. ou seja, para se lembrar que ela está desligada. Correto, Essa correto. Também abrir obra. Uh, o Gustavo pode fazer parte é, de é, tentar identificar luvas, os parafusos. Proteção, equipamentos de proteção. Isso é. Eu aqui não estou a usar por causa das viseiras, não estou a usar, mas geralmente na separação nós usamos óculos mesmo. Muito para... importante, equipamentos de proteção pessoal. Sim, sim. sempre. Eu Vamos acho que identificar, identificar sempre quais são os parafusos, Gustavo. Se calhar mostrar, sim. o que, primeiro identificarmos que parafusos são e dizer são Philips, são quais é que são. Sim. Eles... A princípio, esses mais próximos aqui são Philips, são então... Consegues consegue virar para a, para a câmera, desculpa. É que quase que não é para vai dar para ver é. mesmo. Eles estão bem, bem, bem lá para dentro. Mas depois mostra das a chave. Então, ou seja, a chave Philips. Obviamente essa aqui é uma chave... Vou estar aqui, talvez. Essa aqui é muito grossa. 2. 2. É. Eu acho que é a Philips 2. Eu acho que é capaz dessa aqui dar. Essa é capaz de dar. Vamos lá. Se não der, experimentamos outra. Exato. É. Vamos lá. Um, geralmente, aliás, isto é importante nos, nos equipares de café, uh, nós, nós queremos que os, os, uh, os utentes não fiquem só a ver alguém a reparar de forma gratuita, a gente quer que eles participem, portanto é muito importante eles fazerem, por exemplo, o que eu estou a fazer neste momento que é segurar a ferramenta, ajudar a abrir a ferramenta, enquanto o outro, a outra pessoa um, um, portanto, faz, portanto, faz o diagnóstico, e é muito importante também é a transferência de conhecimentos, portanto, eu venho como um utilizador que quer aprender, eu não quero apenas uma, um serviço de reparação gratuita, eu não quero chudar serviços. Portanto, a ideia é que depois o, o, o reparador vai-me transmitir conhecimento Exato, sobre isso. a ferramenta é. que Exatamente. Que está... O Edren está a fazer o cliente, que está já a explicar o Repair Café, que é fantástico. <risos> Mas Sim. no fundo, é o Gustavo que no fundo estaria a explicar neste caso ao Edren o que está a acontecer. Sim. Ou seja, neste momento há uma interação em duas pessoas, como o Edren estava a dizer, e o Gustavo estaria a dizer, ok, põe os parafusos numa caixinha, se calhar, sim, para não se perder. É, é, e vamos ser, explicando parafusos. também lá para casa, que nos estão a ver e a aprender para sim, é, fazerem. Sim, é, sim. <risos> o primeiro passo é, é abrir a ferramenta, né, tendo cuidado para separar os parafusos. Se, sep, se os parafusos forem diferentes entre si, é, é bom pôr eles na ordem que foram retirados. Acaso, Ou seja, ter umas caixinhas. um que é mais pequeno. Isso, esse isso. mais pequeno, fica aqui ao lado, os outros são iguais, podemos pôr aqui. Ok. Grandes. E tirar se calhar uma fotografia antes, para oh, sabermos onde estão os é, é parafusos. É, é muito bom, faz isso muitas vezes. É. É. E equipamentos mais simples, talvez não seja necessário, mas às vezes para a pessoa que está a começar em casa a fazer Se fosse eu era próprias, sempre é necessário. Sim, sim, é sim fazer é. um desenho à mão, e, e nesse desenho à mão, pôr uh, o, os parafusos, fazer um, um esquema muito simples e pôr o um parafuso em cima de cada uma das peças. Porque depois de reparado pode não funcionar, é, é. por alguma coisa estar mal, para, correto? Para, para, para quem está a ver em casa, no fundo, se tiver a uh, reparar uma coisa, faz um, um esquema muito simples da ferramenta, Prezinho, um né? desenho muito simples, e Onde tirou os parafusos, vai pôr o parafuso nesse sítio. Ordem. Para depois voltar a pôr no sítio. Esta ferramenta são ah, quase sim, todas claro. iguais. Não, não há grande diferença, mas depois quando abrirmos provavelmente haverá outra dimensão de parafuso Estava, lá dentro. Se calhar tiramos agora o fio, este, este saco para facilitar a... Rodar. É rodar. É rodar. Boa. Ou seja, e neste momento tiramos os parafusos todos, ir. correto? Ela aparentemente já está sem parafuso nenhum. Pelo menos esses que estão mais, mais à vista. Muitas vezes há parafusos ocultos. <risos> Portanto, e, temos é, sempre tem de verificar ah, é. Encontramos um mais, um? mais um. não é, Às vezes há mesmo encaixes não é? portanto sim, sim, Acho que sim, isso é sim. importante também referir. Há muitos, muitos uh, uh, objetos que são para reparação. Este, felizmente, é, um, é, um, é fácil. Mas há muitos objetos que são feitos para não serem reparados. Uh, este, felizmente, uh, é, é feito para ser reparado. Mas aqueles que são feitos para não ser reparados, muitas vezes eles têm um perfuso oculto, por baixo de borrachas, e ou encaixes, Dá para reparar na realidade a mesma, não é? Dá para reparar a <risos> mesma. Dá, dá, dá. São mais chatos, mas dá. É. Pronto, uhum. então vamos tentar abrir. Em princípio ele separa uhum. ao meio. É o eu vou oh, Edrenne, desculpa. Vou-te vou arranjar umas luvas por aqui. Não, não. eu, não? eu prefiro não, não, assim não. por causa é. da do, sensibilidade dos dedos. É. Assim, é. Eu, prefiro, eu prefiro trabalhar sem luvas. É. É. Bom, agora também está desligado. Ele ah, está desligado, tá. exatamente. Agora, da parte de cima, <risos> ele está abrindo. abrir. É e... no x-acto ou qualquer coisa assim, viu? É. Agora, aqui embaixo, baixo fica... Sempre com, com cuidado mais. para não partir, não é? Tem que ter Sim, aqui exatamente. alguma sensibilidade, aí estares a falar. Preferes sem cima, luvas? Está a abrir bem e aqui ah. em baixo... É que eu tenho que voltar com assim, a luva? Sim, se quiseres. Mais uma chave. Suja está. Aqui é está, de facto. Muito suja. É muito suja. Se calhar pode-se pode mostrar já está a abrir. Essa parte do encaixe eventualmente será interessante mostrar. É. De é pode virar. Um é é conseguir-nos Não é simples de abrir. Será que é preciso tirar, tirar, esta tirar a, a base. parte de baixo? Se calhar. É ela é tem Esses parafusinhos não. Ah. Olha, aqui aprendeu já outra coisa. Não, mas acho que ela não sai. Não, não. Ah, é só para folgar. Não, não há aqui parafusos, pois não? aqui. Ah, parafusos aqui. Será que tiramos? Temos que abrir uhum. a cá? Mas eu acho que não... Vamos lá uhum. tentar. Sim. E vamos parar então esses parafusos, se calhar, para o outro lado, não é? Exatamente. Uhum. Já tenho aqui dois, dois molinhos. <risos> Talvez seja preciso... <risos> aqui são mais ah, pequenos. Exatamente. Aqui tirar os parafusos com a ferramenta elétrica não é aconselhável, certo? E tirar os parafusos como, como ferramentos... uma parafusadora? Uh... Uh, pode, ser, pode ser. Não há problema? Não há problema. Não há problema. O, o, nós gostamos mais de usar estas ferramentas manuais porque sentimos onde é que acaba. Muitas vezes essas ferramentas são para fazer uh, uh, trabalhar, por exemplo, em madeira, em vamos fazer certo, não sei quantos furos claro. e não há problema. Aqui numa ferramenta elétrica às vezes pode dar jeito, por exemplo, para tirar, às vezes precisa muita sim, força que ela sim. está selada, mas para apertar é sempre bom sentir. Ter a tal sensibilidade, Exatamente. claro. Um barulhinho. Ah, okay. Pronto, nós teremos encaixe. Nota-se, está limpíssima. Está bastante está suja. <risos> exatamente. Está bastante suja. Vocês, se calhar, vão precisar de umas escovas para limpar. É, Exato, obrigado. Uhum. Vamos limpar mesmo para cima da mesa. Pode ser? Queres colocar uhum. um pano para ir um para um pano? Espera aí, se calhar, ah, podes usar aqui qualquer Eu coisa sim, para limpar Para apanhar aqui o pó, talvez. Um o pano vermelho assim, que é capaz de assim, ser melhor, é. É. É, fica tudo de no vermelho, como se o pano vermelho. Sim. Vai ah, sujar tudo, a gente depois. Sim, gostava. a limpeza eu, não eu interessa eu, eu, <risos> aqui, sugeri, só do material. É. O problema pode ser esta peça estar um bocado uh, perra um, e surge o um problema de ser aqui. Eu sugeriria a gente ligar o um motor sem a base de, de, de lixação Ou seja, seja, vez, só para ver uhum. se o motor agora funciona normalmente. E a tomar quando se liga com a peça aberta. Esta parte correta? Pode ser, pode ser. segurança com a Pode fazer com que o motor não... não... Uhum. Isso, isso pode estar gripado e o problema pode estar aí, o pó ter gripado este mecanismo. Portanto, okay. vamos testar o motor sem, sem isto montado e ver se ele agora roda se, é daqui, se... Ah, ok Aqui não há perigo de estarmos expostos a partes elétricas, porque a parte elétrica está tudo aqui em cima. Aqui em baixo temos só o acoplamento mecânico entre o eixo do motor e aqui a, a parte de que, faz, que faz vibrar. Uhum. Portanto, aqui não há perigo, portanto, Gustavo, pode, pode e, portanto, levar. Mesmo sem e, parafusos, não há qualquer tipo não. de perigo caso, não. Neste este caso, está a, a parte é só mecânica, o perigo há é pôr as mãos. Portanto, ok. É não, não. ela continua assim. Talvez todos, não é? Portanto, o problema não, não é só daqui. Pode Sim. ser, mas pode não é só. Pode contribuir <risos> para o problema, mas não é só daqui. Portanto, mais uma vez, vamos ter que desligar. Isso, boa, bem lembra. E agora está. E agora a gente encontrou aqui mais dois parafusos. Mais quatro parafusos. Uhum. É, vamos, vamos tentar tirar. Ok, eu seguro aqui. Lá em, casa, é um Lá em casa, bom... se tiverem alguma questão, vão colocando que nós vamos respondendo. Vamos pedindo aqui ajuda para responder, estejam à vontade. Vou pôr aqui para esperar. Uma coisa que acontece sempre no Ripper Café, que nós nunca sabemos exatamente o que, é que estamos à espera. Portanto, às vezes temos que improvisar. Um, é uma descoberta, é, não é? é, é Exato. Estamos sempre a descobrir o que é que vai não, ser. O que é que está aqui? Nós temos uma ideia, mas... Eu estou a voltar é e agora? a sentir alguma resistência uh, no eixo do motor, portanto, dá-me ideia que continua a ver sujidade aqui dentro, Então vamos, vamos ter que abrir a, a máquina toda. Bom, agora vamos ter que perceber, Tanto. eu acho que como nós tiramos esses dois, esses quatro parafusos aqui embaixo, ela vai ser bem simples abrir agora. Então vamos tentar, ok, era isso mesmo, Boa. era isso mesmo, pronto, já abrimos. É, acho vamos que é mesmo fazer importante fazermos um, um molde. Está muito, muito <risos> sujo. Muito esta um máquina realmente Aliás, está num estado lastimável. Pode-se ver a quantidade de gesso é. é. em que é Não pôs para cima da mesa e pôs para o lado, não é assim. em casa a gente poderia estar a usar aqui uma, um aspirador de pó, por exemplo. E aqueles sim. superadores, não convém? O superador vai para todo lado. É, é. Era mais um aspirador. Vai, vai, acho que vai trazer mais problemas <risos> do que. <risos> Era é. mais um aspirador, sim. É. Mas também é normal este tipo de máquinas ficar assim sujo, é, correto? Esta em particular, sim. Portanto, vamos agora a parte elétrica está exposta, está aqui o motor, o induzido, aqui as escovas, o comutador. vamos limpar isto para se ver melhor. Pois, antes se calhar para o lado, mais para o lado, está, mais, está a vir tudo para cá. É, para, não, é não, não, não para lá, para lá, para lá. Para cá. Sim, sim, sim. <risos> Vamos mostrar da lá para casa como é que isso estava. É. Tudo isto implica no mau funcionamento. É. É, contribui para, para as engrenagens ficarem, a griparem, de alguma maneira. Pronto, Gustavo. Isto agora parece estar a rodar um bocadinho mais livremente. Um bocadinho Sim. mais. É verdade. Não muito. Hum, é verdade. As escovas parecem estar boas, quer dizer, já estão gastas, mas ainda fazem contato. vocês sabem dizer o que são as escovas? Isso. Escovas, esses motores, é, utilizam duas... duas, Os contactos, né? dois contatos. feitos em, em, em grafite, né? Que ficam aqui, são dois, um de cada lado. Correto. E elas são responsáveis por fazer o contato entre a energia que vem do fio ao motor, as bobinas do motor, certo? O que acontece é que, como ele, esse motor roda, com o tempo, esse atrito vai desgastar esse, esse grafite, é como fosse um lápis. Então, ou seja, com o tempo, o um lápis acaba. E aí é necessária a substituição dessas dessas escovas. Nesse caso, a gente vê que as escovas ainda estão boas. Como então, é que vocês conseguem verificar? Eu, eu, o tamanho A gente consegue ver que quando e, ela acaba... Desgastam mesmo, é isso? Eles é. Mesmo ela, ela chega no okay. um final de plástico, ou seja, acabou, não há mais contato. É tipo as pastilhas do travão? Isso, mais ou menos isso. Uhum. Okay. Mais ou menos isso. Uhum. A diferença do travão é que é somente o atrito, né? certo, e aqui certo. é o contato. de é. cidade. É Isso. isso. Para trocar isso também é muito simples, a gente não vai trocar agora, mas são, é uma pecinha que se compra relativamente muito fácil, são peças pequenas, e é retirar elas e substituir. É. Sim, nós é. temos sempre estas peças de substituição também na nossa sim, sim. loja. É. São tanto... peças que se vendem na loja. É fácil. É. Isso. É um, é, geralmente é, é um, Às é um vezes, uh, temos é um muito de dificuldade com uma mola portanto lá está. Se não tivessem boas, iam se gastando, certo? Isso, Diminuindo. Isso. Ok. Se tiverem queimadas, vão... Contar. Às vezes temos dificuldade é. em encontrar peças de substituição, sim, sim, sim. não é? Isso. Neste caso, não, não é ou o seja, caso. Ou seja, neste caso, felizmente, não é, mas poderia ser. É mais limpeza, até. Isso. É? É? Uh, portanto, é, um, vamos, vamos só limpar. Mais um bocadinho, é? estou assim do... a limpar as escovas, estou a limpar as escovas Isto nunca é ficar... possível limpar na gestalidade, não é? Pode porque ali é um por pode baixo, pode-se retirar o motor, Ai, retirar o motor mas ele, em princípio, ok? mas ele em princípio estará só de um lado, então, senhor. Uh, sim, não uh, é. sei se... Uh, e as escovas é que podem soltar. É. Ah, ok. Uh, se okay. calhar okay. que não vai tirar o motor agora... De vamos experimentar, um... yeah, vamos experimentar agora. Sim, porque aquela parte estava... Assim, um, assim, também aqui a gente tem um tempo reduzido para a é, é? é verdade, mas em casa a pessoa pode fazer isso com muito isto mais tempo na cal... realidade é uma operação à ferramenta, isso, vamos é. abrindo, vamos vendo o que está bom, que está. o que não está. E ao final era esticar assim nada de branco, não é empresa é, é. um total, principalmente na zona mecânica do motor. Isso. E assim, não aparenta haver nada aqui visivelmente mecânica. partido. Vemos é muito bom, os rolamentos estão, estão bons, os rolamentos não estão gripados, uhum. não parecem estar gripados. Uh, portanto, eu seguro o rolamento, o motor roda bem. Uh, aqui este rolamento também. Há dois rolamentos, portanto, o motor está suportado sobre este rolamento e este aqui. Um deles podia ter gripado com, com o pó, mas uh, parece que o motor parece rodar bem. Uhum. Uhum. Eu ia sugerir agora, agora com muito cuidado, porque a parte elétrica está exposta, tentar limpar lo depois desta limpeza e ver se funciona. Agora com muito cuidado, uh, portanto evitando tocar nas partes elétricas. Um, que, por exemplo, aqui onde temos um, um bloco terminal onde por onde entra a corrente, vamos ligar lo e ver se o motor roda agora mais mais livremente. Agora aqui é preciso ter então uh, tem muito cuidado. Muito Faz cuidado. Agora, né? Aliás, o, o que eu vou fazer é ligar o motor. Ela ligar. está ligada ali, né? Exato. E não, é. não mexer mais. E agora, o Gustavo, vai ligar a corrente? Okay. Então, eu posso correto. ligar aqui primeiro, liga a, a corrente. Que eu... O que pode acontecer aqui é que o, o motor, pela vibração, temos que ter atenção que esse é um, não é um motor comum, é um motor que faz vibração. Então, seja, ele, ao ligar fora da então, ele usamos, aberta, ele pode sair. Usamos uma peça isolada para segurar, para segurar. o motor. Isso. Assim é seguro. Ok, então, correto. É não. Continua a gostá-lo. Ou o não é? eu, ele, eu ele está muito, muito preso. Então pode tentar tá bem, pôr um, bem, um pouco de. Talvez é tal, é tal é os, de os de rolamentos, de de afinal, estejam um bocadinho gripados. Podemos tentar WD-40 nos rolamentos. Se quiser, são frescos pôr um pouquinho de. Aqui eu acho que é muito Mas importante limpar do outro lado também, eventualmente. Tirar o motor e entrar? Seria, seria. É, aqui a questão é, é tempo é mesmo. Tempo, né? mas, é. Se a gente tivesse bastante tempo, a gente poderia estar a limpar... Mas, mas, mas, mas... mas para, para retirar, podemos? podemos, ficar, temos, podemos Vamos lá então. Está desligada. Então, Vamos, Vamos tirar. Aqui okay. é, é literalmente Escuro, só puxar? E... Ah, este aparentemente já está solto. É, é só a zona das, das chaves e os cabos estão agarrados, claro. Mas, em princípio, vai-se poder desligar. Sempre com muito cuidado, não é? Literalmente estamos muito Tem que ter cuidado depois. então que depois que ele ligou um bocadinho, lá. ele está um bocadinho mais quente, não é? Sim, já, já, já aqueceu então, bastante. Pode que... Pronto, Eu, vamos lá ver se os rolamentos estão um bocadinho... Ou infeliz. seja, esse é o coração desta Portanto, ferramenta. Exato. Exato. Este rolamento roda, roda livremente, este aparenta está bom. Vamos, que era lá, o... vamos lá ver este aqui. Ah, este já está mais preso. Hum. este é, passa tá... mais posse, este... calhar. E é outro o rolamento, rolamento está... é isso? É. Dá-me ideia é. que o rolamento está gripado. Está gripado, portanto, em vez do eixo rodar dentro do rolamento, o próprio rolamento está a rodar e é, está a rodar contra o plástico. Isso. E, e é isso que faz o motor... E uh, prender, não é? Exatamente. Isso devido ao pó? Foi, aconteceu? É? é. é. Sim. deve Sim. ser o pó. Aliás, Gustavo, tenta mudar o rolamento, ele está tá é. gripado. Pois é, é verdade podemos conseguem mostrar isso para a câmera? É, olha lá, a diferença desse aqui, que a gente roda e ela mesmo. continua... Uhum. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas ela continua Sim. a rodar durante alguns segundos. Essa aqui, a gente faz Prende. o mesmo movimento nem e ela mesmo, não vai. É? É, e ela tá realmente bem dura. Mesmo enquanto você faz o movimento, ela tá mesmo muito rígida. E agora? Como é que lá chegamos? Ok, como temos pouco tempo, acho que vamos tentar lubrificar com o WD40, e a ver se conseguimos pelo menos... Isso não desce. desmontavam essa parte? É, um... Teria que se mudar o rolamento. É. Mudar é mesmo o rolamento. Rolamento. É. É. o rolamento. Exatamente. O rolamento não é uma coisa cara, né? Atenção com muitas separações, a gente está falando de peças que custam 50 cêntimos. É, é só aprendermos a fazer. E, na verdade, não tem medo de fazer, né? Ah, a gente tem que pensar assim, ela ruim, ela, ela, a variada já estava. Então, o que, que a gente vai fazer? O, o mais que pode acontecer é ela melhorar. Então, certo, então não certo Não precisa certo, ter certo. medo. A questão aqui é se divertir durante o processo. Você e a mão de obra pressa, é a nossa. Calma, é, portanto, não, é, é a perder, não temos que é, pagar é, é a pela mesmo. mão de obra, apenas pelas peças. É, isso mesmo. Eu vou tentar ver se consigo tirar esta tirar parte, aqui, Neste caso, esta ferramenta não é perigosa, estes processos, não, todos estas é etapas, para se fazer lá em casa. Podem se fazer todas em casa. A única coisa que é perigosa realmente é a parte elétrica. Ou seja, quando está aberta e está ligado vamos ter que ter muito cuidado. Sim. O teste de que eles fizeram agarrar o motor um, em casa tem que ter muito cuidado ou então fechá-lo e testá-lo outra vez. Tás com o lugar, okay? mas... para é... não saltar o motor como sim, está. Para motor, não saltar né? o motor nessa é. máquina em, em, em particular. Não é? Vamos sentar pronto. lubrificar aqui? Sim, sim. Ou seja, o rolamento que está com, prob... está com problemas, um... né? problema, né? Que está bastante duro. Nós vamos pôr aqui um pouquinho de. WD40 ou outro lubrificante? Aqui, isto. Está, qualquer pessoa pode fazer sim, isto, né Na realidade. É Ahm, e ensinar também aos mais novos, não vou dizer que os mais novos possam fazê-lo, não uhum. é, porque... é? Com supervisão que... dos pais, porque não? É, repararem é, com os pais? Oh, sim. Oh, sim, para já desde pequeninos aprenderem que a economia circular, não é? O reparar, o reutilizar. E eu a reciclagem, não, não é? Exato. E atenção, que tem, existem, existem equipamentos, atenção, isso é uma ferramenta elétrica, é, é mais, mais complicado, mas uma vez apareceu num repéio de café um, um, um rapazinho, ele devia ter o quê? Uns um, 10, 12 anos, e ele ao ver, eu reparar um, um, um equipamento, não foi o que ele trouxe, né? mas ele ao ver aqui ele fala, ah, quando chega em casa eu vou abrir o meu comando da Playstation. Lá está. Não está a eu acho que cada vez são mais as crianças a ensinar os isso, pais isso, isso. e a educar sim, sim. os pais para sim, sim, esta economia sim, sim. circular sim, sim. também. A geração dos avós, reparava, não a nossa geração perdeu um bocadinho porque é fácil comprar, ou seja, é fácil deitar fora e comprar de novo. Uhum. As coisas são muito baratas. Agora, isso realmente. Colocamos um rolamento de lixo, como pôr essas coisas todas e muitas é, é um vezes um são bom. coisas pequenas. Neste caso, se é, um, for um regulamento, um um ah, há duas hipóteses. Ou o regulamento pode ser, enfim, o reciclado, é ou seja, nós podemos pôr a ferramenta a, a de funcionar de de não a 100%, mas se calhar 80% e pode ser usada, não pode ser usada com tanta força, não pode ser usada exatamente do modo que ela foi criada, mas eventualmente poderá funcionar. Hum, outra coisa é reparar a 100% neste caso seria mudar o rolamento. Obviamente nós não temos sempre uh, uh, todas as peças e muitas vezes o que acontece é uh, perguntamos a, a quem vem ter connosco. Assim serve? e assim serve perfeitamente. Outra okay. vez assim não serve, não há problema. Uh, nós dizemos onde é que pode comprar o, o rolamento, nós procuramos, geralmente no próprio Equipério Café. Tentamos descobrir o também do rolamento. V vamos à neto, hoje em dia está quase tudo novo lado e a pessoa aparece Sim, no próximo é reperto-se é com, com a peça e separa, é ou então aprendeu e se faz em casa. É correto, correto. Okay. Isso acontece e muitas é, vezes. É. Por exemplo, às vezes com fusíveis, muitas é. vezes as ferramentas é. é. elétricas têm um problema de fusível. Assim. Tiveram é. um pico Estamos de tensão, bem. algo que aconteceu e o fusível Sim, é uma, é uma agora coisa agora que custa cêntimos, como o Gustavo está a dizer. Mas nós não temos todo o pico de fusíveis. Portanto, temos alguns e trouxemos aqui também alguns para essa sessão. Felizmente este não é um caso fusível, mas imaginamos que não havia e vocês aqui na loja também não tinham. certo a procurar e depois aprendi a fazer sozinha em casa, sabia exatamente o que que era e nós dizíamos, olha, é, é, este é o, o problema, é este que vamos querer que faça em casa. Também, também, eu vejo cada vez comunidades de makers a serem mais cada vez mais criadas, onde há uma partilha, não sim, é, sim, sim, cada sim, vez sim. mais de ideias, truques, não é? é? Exatamente, aliás, o primeiro Repair Café, é, é, é realmente em Portugal, Nasceu de uma comunidade Maker, que é a comunidade do, do, do Fab lá de Lisboa, onde eu trabalho, e, e pronto, foi fácil logo arranjar não sei quantos voluntários não, interessados sim, sim. nesta temática. Acho que há cada vez é mais o gosto, que é que é que é que é. sim, por reparar, por aprender. Sim, sim, sim, sim. sim. E... E vejo também, mesmo aqui na loja, com as impressões 3D, a criação Exatamente. de peças. Exatamente. Nós podemos, para substituir. Por exemplo, há determinadas peças, não um rolamento, que tem que ser de metal, mas há peças que podem ser, por exemplo, um botão que se partiu, se uma pessoa tiver jeito para desenhar pode desenhar e imprimir a 3D e é, fazê-lo. É, nós podemos é? fazer isso no próprio Repair Café. Poderá não ser uh, nesse Repair Café, ou seja, arranjamos uh, o botão partido, vamos replicá-lo e no próximo já lá temos. Mas é possível. Não, não, sim, sim, a é já foi feito. É realizável. Já claro. foi feito. Olha, agora vamos no micro-ondas que foi feito o botão do micro-ondas. Pois mesmo. é, pois é. Lá está, foi ótimo. Olha, agora vamos sentar a fechar, nós já lubrificamos a parte do, do, do rolamento e vamos sentar a ver se funciona. A parte chata do rolamento é que é uma peça realmente teve de ser comprada. Ou seja, é, não é possível. Mas tem que, mais mais tempo, de é que é aquilo claro. aberto e levaria a peça numa uma, uma loja, compraria e substituiria. Não é uma, uma, uma dificuldade. Café à luz, estamos a falar de uma ferramenta elétrica, mas não são só ferramentas não, elétricas que podemos não, não, não, reparar, reparamos correto? Tudo. reparamos brinquedos, Esqueço. reparamos, sei lá, mobiliário, há é um pouco de tudo. Eletrodomésticos? Roupa? Roupa, eletrodomésticos, sim, ah, roupa, eletro sim, sim, sim. É, sim, sim. Temos voluntários com habilidades de costura. Ah, ótimo, tudo, é, coisas de couro, enfim, já separaram repararam malas, viagem Ou seja, tudo que é tátil dá para reparar, sim, ou quase tudo, sim, não é? Sim, sim, sim, sim. É quase, tudo. É quase tudo. Nós tentamos reparar quase tudo. Claro que há coisas que não é possível reparar, porque não um temos ferramentas um estatal. Os telefones, vocês também reparam? Os hum. telefones, eletrodomésticos? É, assim, é eletrodomésticos, sim, eletrodomésticos sim, de Eletrodomésticos, uma pequena dimensão, ou seja, não nos podem levar um frigorífico. Sim. A coisa maior que nós aceitamos serão ondas assim, em termos ah, okay. de uma, uma cafeteira, sim. esse tipo de... Uma de, de, de... cobertura, é um bocadinho é melhor. Um é um é um já faz um barulho melhor, aceitável. Tanto, se é. calhar já está a 70%. Nós lubrificamos é, o tal rolamento com o WD-40 uh, e ela, é, o motor já está a rodar mais livremente. Agora, qual é o problema? A questão de falta de tempo. O WD-40 idealmente precisaria de umas horas para penetrar o, o, o rolamento e... e Fazer efeito, lubrificar melhor. Exatamente, rotação uh, livre. Como não temos tempo, isso não vamos conseguir ver aqui, mas, como podem Mais ver... Mais ou menos ele, quantas ele, horas, Adriano, desculpa? Eu, eu diria pelo menos umas 3, 4 horas. Às Com WD40? Às vezes 24 horas, consoante, uh, consoante o problema, se, se o rolamento está muito gripado, às vezes é preciso vários dias de, de, de, de, de lubrificação para aquilo penetrar bem no rolamento, mas é, não, é um, não, se consegue, não é um processo que se faz em 5 minutos. Sim, claro. É, e às vezes até não é só o, só o WD40, às vezes é preciso algo mais grosso, tipo massa, massa consistente. Massa ah, consistente, exatamente. Okay. exatamente. E, A massa consistente tem é também um, um mais denso para partes mecânicas, muitas vezes. Não é, e, não é? Exatamente, exatamente. pelo menos, mas já notamos que o motor... O, o, o, roda bem mais livremente. Ou seja, com dois minutos, mais ou menos, foi o que teve Sim. aí o WD40, não é? Exatamente. Já identificamos o problema, que era aquele rolamento e já, já realizamos, um, realizamos uma solução para o problema. Agora é uma questão de tempo para o óleo penetrar e fazer o efeito. Sim. E já não vai para o lixo esta máquina, esta já não, não vai é? Para o lixo. é? Ou seja, <risos> o que é que eu sugeria hoje? Que se montasse a máquina e que nós vissemos uma outra máquina só para identificar também um ah, problema. Não, não, não sei, sei se, se, vamos se vamos ter tempo, mas se, se tem. calhar deixamos a parte do montar e abrimos se calhar já okay. diretamente, se Bom, enquanto, puder um monta, enquanto um monta, porque alguém aprendeu a montar e a montar, muitas sim. vezes no Repair Café acontece isto. Se temos várias coisas, o repercafé geralmente são três horas e, às tantas, o, o, quem vem com a ferramenta, no final ela é que a monta. Okay, okay, ok. Portanto, foi identificado o problema, fizemos, o reparámos, é só... montar é a parte mais simples. Portanto, portanto muitas vezes é, é, é simplesmente isso. O, o reparador já está com outra coisa, está a pessoa a montar a sua ferramenta, no final vai testar, e o reparador já está com uma nova ferramenta que vem de alguém que vem novamente a a empresa. Queres um produto? Outro. Novo. Hum? Ah, vou aqui atrás. Oh, oh, Okay. Uhum. isto era assim, era com outros Estava, estava a perguntar há para... pouco, desculpa, pelo, por causa dos telemóveis, porque tem garantia, tal e qual como estas máquinas, Exatamente. ou seja, é aconselhável fazer fora da garantia. Exatamente. Correto? Seja, exato, claro. Ou seja, se está dentro da de garantia, vamos fazer. Há coisas que estão dentro da de garantia que até se podem se fazer. São coisas. É, é estranho, mas são, às vezes são coisas muito pequenas. São pequenos encaixes, pequenas coisas, às vezes as pessoas devolvem uh, objetos. Uh, uh, ou até acho que é por boa vontade de, de quem os recebe, só para não ter problemas, trocam-me. Uh, mas muitas vezes são coisas de culpa de, de, de quem mexeu, deixou cair no chão, desencaixou uma peça qualquer e há coisas que são só de encaixe. Essas aí não, não, não implicam garantia. Garantia realmente é o um mecanismo, isso tudo saberem que a reta foi aberta para perder a garantia. Exatamente, sem dúvida. Portanto, hoje em dia geralmente as garantias são de dois anos e quase todas as ferramentas e todos os objetos que nos trazem, ou, ou, os que têm garantia, geralmente é após é isso. Tirando, por exemplo, um, um que telemóvel. Imaginemos que tem um que telemóvel para que o vidro não é? Isso, garantia não cobre isso, em princípio, não é? E, portanto, isso aí pode-se avançar para essa reparação. Não, não, não. Não, não foi, não foi mexido o interior do telefone, neste caso. Não foi aberto. Não foi aberto, é o exterior. Se é como um carro, também não, não perde a garantia se, mudar a, se eu pintar de outra cor. Portanto, há, há limites. Uma coisa é abri-lo, Agora depende, obviamente, há telefones hoje em dia muito complicados, são feitos mesmo para não ser abertos. Não, isto está ao contrário. Ou seja, lição está, está aqui, a reter, sempre fora da garantia, porque Sim. também deixou de funcionar... É, um, se calhar um conselho, há imensas coisas na internet, no, no YouTube, muitas vezes eh, basta arranjar a referência da máquina, fazer uma procura, que muitas vezes há reparações que são recorrentes em determinados objetos, que muitas vezes há pistas eh, nesses vídeos. Ou seja, eh, imaginamos uma determinada torradeira, uma determinada marca, a pessoa tem, que variou, vai procurar e vai reparar que... Há mais de 50 pessoas com o mesmo problema. Sim, é. E já os dois ou três uh, repéres de café, ou pessoas que prestaram uh, a reparar essa máquina, muitas vezes é só uma coisa minúscula. É um problema mecânico, é um problema de um fio solta. Exatamente. Por erro mesmo uh, uh, de concepção. Ah, é isso, é Eu isso. Ouso dizer que há marcas mesmo que fazem para as peças chegarem. É aquilo que a gente ouvá estar pronto para Exatamente. e depois Exatamente. sim. E agora a nova legislação europeia obriga que as novas ferramentas e os novos uh, uh, uh, um, eletrodomésticos sejam possíveis de reparar, ou seja, durante muitos anos nós tivemos que comprar um jogo gigantesco de chaves, fizemos chaves mesmo para abrir, porque certas marcas tinham chaves proprietárias para não ser possível abrir. É, neste momento a legislação, felizmente, está uh, do lado do consumidor, ou seja, o, há o direito à reparação neste momento, está a acontecer e ele, essa legislação Obrigado. vai ser que cumprida por todas as marcas até uma determinada data que vai ser dentro em pouco. Isso é muito bom, ou seja, fomentar isto. É uma das políticas europeias, é realmente podermos recuperar e podermos reparar uh, e não jogar fora para não termos esta.. Aqui... atingimos as mesmas metas que a comunidade europeia se, se uh, propôs. Então, exatamente porque uhum. neste caso são duas máquinas, duas máquinas fora da garantia que estavam totalmente paradas, exatamente. correto? Exatamente. Que supostamente não, não, não iam funcionar mais. Exatamente. Exatamente. E é isso também que alertar lá para casa. Então não sempre que... máquinas não, não que pensam que estão lá no vosso cantinho, que não vão pensam que já não têm nenhuma reparação fora da garantia, já sabem. Temos exatamente. aqui sempre uma solução para vos ajudar. E se tiverem receio de reparar sozinhos? Oh, podem sempre procurar o Repair Café. O Repair mais Café e estas comunidades de makers que, que são fant fantásticas é. mesmo, estão sempre prontas para ajudar, para dar dicas, conselhos. Já Eu sei porque faço parte de uma e gostei. dá muito jeito. <risos> Não, nós queremos um fomentar e depois isto multiplica-se realmente. Nós começámos o primeiro repé-café com cinco reparadores e agora temos um leque de reparadores muito grande. É. Então, e, e muita exatamente. coisa é uma observação interessante. Algumas pessoas vêm como clientes, alguns repé café e depois passam a ser reparadores. Já aconteceu. Estão vezes. mesmo é, trouxeram, no trouxeram, gosto, por exemplo, não é? Uma varinha mágica e depois pensam, olha, mas eu sei, eu sei reparar também sei lá, roupas. Então, no, no próximo ela vem... Para a, área de, costura. Para a parte de costura. Sim, lá Já está. Já aconteceu várias como vezes. Sim, referido, sim. Sim. É. sim, porque aqui o importante é transmitir é. o sim. ensinamento, não sim, é? é? Para serem, é. serem as pessoas a fazerem, aprenderem é. a fazer, é. fazer é. tornarem-se autónomas. Sim, e, e perderem é. é um o medo. Muitas vezes as pessoas têm medo de fazer coisas e perdeu-se muito a, a ligação física com as coisas. As pessoas são muito virtuais. E, uh, a e a facilidade que tu estavas a dizer, não é, vou é, comprar outra... É, é, é tão fácil e, e, e, e, e, e provavelmente as coisas vão ter que ser mais caras e vamos ter que fazer uma, mais pela qualidade do que pelo... É barato, as pessoas compram esse se estragou deita fora. É isso, vai? é isso. E, e isso é um problema. Temos que pensar mais na qualidade das coisas. O, outra coisa importante é, quando se faz a compra, ser um, um consumidor também consciente. Ou seja, ver se aquela peça é possível de reparar. Vamos comprar uma coisa, Já a e quando andamos para ela, pensar se, olha lá, isto tem parafusos, tá? se não tiver e tiver tudo selado... Hum. É Geralmente é mais bonito... Mas... Às vezes é muito bonito, mas está tudo selado. O Gustavo estava a falar de varinhas mágicas, há muitas que estão completamente soldadas Nós, para repararmos, temos que as serrar e depois voltar a colar. É um exemplo. As pessoas realmente deitam fora, ou seja, não há reparação sem dano. Agora, perguntamos à pessoa se quer aceitar assim, se quer que, no fundo, o objeto que tem, funcione, mas depois ter ali uma, depois ali uma fita vermelha funciona, ou amarela... volta a funcionar, volta a funcionar. Não é? É. Portanto, nós temos agora a ferramenta montada. montada, vamos fazer o teste final para ver se, pelo menos, melhorou um bocadinho. Vamos lá, Com certeza pronto. que melhorou. Oi, apertaste muito. não. Ok. Apertaste muito, se calhar. Pronto, então... A minha conclusão é que se calhar esta parte da peça que faz, também está, está suja com é desapertar um bocadinho ou talvez é. um bocadinho não, é basta desapertar um bocadinho também também pode ser isso é. e eventualmente pôr umas anilhas neste caso seria, não é? É, então Ou seja, é mesmo, mesmo uma tentativa e é. erro aqui, não sim, é? Mas, sim, sim, mas como a ferramenta está toda suja de, de pó, sim, é sim. Assim, se calhar todas as peças estão ligeiramente é. afetadas. É. Neste caso é o uma tempo. Com... É, é, é, é, é, é. é. tempo. Não e isso não é propriamente é. um ensinamento da limpeza. É. Ou seja, as pessoas vêm, visivelmente, vão limpar, têm que demorar duas ou três horas de limpar. O café eventualmente, estaria tão sujo e as pessoas estaria a limpar. E no final, o café vinha outra vez ter com pois com... está tudo bem para. limpinho. Sim, sim. Oh, <risos> Também o WD40 só tem alguns minutos. Acho que já sei qual é o problema. Nós ao apertarmos uh, as duas peças, estamos tam, a, a prender muito, o, rolamento, o rolamento que ainda está gripado. Ah, ele, ele pode ser, é, neste caso poderíamos com, por exemplo, um. um lo uma zona do plástico, sim, eventualmente é. com. porque é quente, ou lixando um pouco, é ou quente com uma ponta de um. Então, e o rolamento passava a rodar Exatamente. dentro do plástico. Não é a solução ideal, mas... Não era recupera... a solução. Era uma solução para esta ferramenta. Ah, a melhor, a melhor solução... Muitas vezes... É. Queria ah, desculpa, se poderia ser pois. do prato. É possível, imagina, adquirir este prato de novo, esta peça de substituição? Este, este em particular, não sei. Muitas vezes, não. Muitas, é, vezes é o, não é. muitas vezes não. Ou seja, seria mesmo abril? Geral, o, o, o que é que acontece? Uh, uh, geralmente, as peças de substituição são uh, as que se gastam mais, têm mais gás. Ou seja, os rolamentos, os fusíveis, os cabos, os botões. Uh, uh, uh, aquela é uma peça fundamental. É como um, esse prato se partir, teríamos que colar ou fazer um. um este, em particular, não sei se Eu posso estar aqui a dizer um, um erro. Por acaso estamos aqui a falar, estamos a dizer que é possível. Se essa a é possível. É, possível, Pronto, temos mesmo é, é uma estoque. ferramenta vossa. Sim, okay. sim. já mesmo se toca o prato. Exatamente. Já está um bocadinho mais rápido porque nós aliviamos a pressão sobre o rolamento. Tiraste um bocadinho de pressão, ah, foi assim, isso? Sim, aliviamos os parafusos, separamos. Outra vez as duas peças de plástico okay. e isso já não está a fazer tanta compressão. no que são estas 3 ou 24 horas que e isso precisa para lubrificar. Exatamente. Se calhar daqui a 24 horas já funciona muito melhor. Só okay. que não tem, temos tempo para mostrar isso, infelizmente. Mas já. Mas fica a dica, fica a sugestão, Bom, sim, não é? Sim. Exatamente. Olha, eu tenho-vos Por... a. Não, estava se dizer, não, não, mas há não, não, coisa? a perguntar, eu não sei diz... que horas temos. Ainda não, temos... diz à vontade. Ainda temos muito tempo ou não? Pouco. São dez e quartos. Eu acho que se calhar podemos só reverificar a outra, não sei. Se Temos a quer. volta de 5 minutinhos, não sei se consegue Eu acho em que cinco sabe. minutinhos. Cinco minutos. Uh -huh. Vamos pelo menos uh, mostrar outra ferramenta. Então, é, força. É? Okay. Dá vontade, Adriana. Então, podemos tirar esta. Obrigado, Rafael. A outra está aqui. Oh, Gustavo, também hum, aqui, um... esta um... aqui era só as escovas, lembras-te? Gustavo? Sim. Mas acho que não dá tempo, não. Isso uhum. vai ser mesmo só Eu para mostrar. mostrar, não, por não, exemplo? Um o estávamos, estávamos a falar antes isso. que recebes muitas é, máquinas é, de café. É, é, qual é esse, que né? é o maior problema que encontras? Se é que é sempre comum ou não? Sim, não. É? é muito comum, por exemplo, ah. as, os vedantes, ou seja, são aqueles anéis feitos de borracha sim, sim, que sim, com o um tempo sim. ressecam. Pelo, pelo... E começa a verter água, isso, não é? Isso, começa a, des... a cair água. E ela ser é, um, é um processo relativamente simples de ser, de ser, de ser reparado. Você já desmonta a sua máquina, vê de onde está saindo o, o, o, a água Sim. e troca-se aquela borrachinha. Uma borrachinha que, que deve custar, tipo, sei lá, ó, 50 centos, um euro no máximo. E e Pronto, hum. e essas borrachas às vezes vendem-se em lojas normais, borrachas, é, é, é. em espaços como é, é. o Leroy, por exemplo. É tipo anilhas, não é? São é tipo panilhas, tipo é? uma panilhas. É ou ringues, não é? O, danilhas, o é ou né? é um um é ringues, ringue, geralmente, são os que são tubulares, não é? 60 cêntimos claro, é. contra uma máquina nova. É. E atenção, não é, a questão não é nem só com a máquina nova, a questão dela ela iria para lixo por uma coisa tão simples, não é? Sim, na realidade. Deixo-vos. vamos ligar. Querem verificar qual é o problema? Então, Será um problema bom. similar? Portanto, isto é, isto é uma parafusadora de parafusos para peladur. Uhum. Okay. Uh, portanto, deve ter umas características especiais de, de binário. Pronto, é diferente de uma parafusadora normal. Portanto, vamos ligar e ver o que acontece. Aparentemente, o motor, o motor está bom, mas quando nós verificamos aqui o eixo onde entra a ponta do, do, da, para, para, para a cabeça do parafuso, nós verificamos nós, nós que ela não roda. Portanto, daí, a primeira, primeira suposição é que o problema estará no acoplamento mecânico do motor até aqui. Dá a ideia que aqui é uma caixa de... é redução. Uma, uma redução, uma, tipo caixa de velocidade, algum modelo de redução, um, portanto, que faz a, a redução da velocidade do motor e aumenta o binário. Pelo som dá-me ideia que há, um, há uma engrenagem que está gasta. Portanto, vamos desmontar. E la esta... não é? Exatamente. Mais uma vez, vamos desligar a corrente. Não sei se vamos ter Eu tempo para tempo, mostrar tudo, é. mas sim. será, ou seja, o primeiro passo desmontar novamente. É. Exatamente. Não é? Tirar essa parte daqui. Não são, três, que são três parafusos. Tira-se esta peça. Mas pode pode-se tirando, está à vontade. Ainda temos já, tempo? Então. Vamos aqui a gente tem que ter cuidado é que nem toda, vocês já falaram isso, né? nem toda peça é reparável. E a gente tem que saber qual é o limite. Imagina, exatamente. tem um momento que você em casa desmontou, limpou e viu que, olha, não consigo fazer mais do que isso. Então é melhor você condenar a, a, a peça à reciclagem do que... Ou reutilização primeiro, não isso, é, é se for possível. Muitas vezes, por exemplo, se for um café muitas peças que não têm reparação nós guardamos Sim. ferramentas guardamos para peças para Portanto, peças de é substituição não é? exatamente claro. por exemplo imagina que nós tínhamos lá outra moedor e que tinha tido outro problema qualquer um problema irreparável uhum. mas tinha lá a em peça. Tinha lá e tirávamos isso acontece okay. muitas vezes nós por exemplo temos em estoque por exemplo três máquinas de café ou quatro uhum. estão variadas porque tiveram mesmo um problema grave não é e elas servem por isso, simplesmente para peças ou seja, se nós chegássemos à conclusão que esta lixadora não tinha reparação, ou era difícil de fazer a reparação, ou era impossível, nós guardávamos pelo menos em dois regulamentos bons para o próximo. Ou seja, se vocês tivessem sim, sim. duas aqui, a provavelmente tínhamos passado de uma para a outra. Reutilização mesmo, sim, sim, sim, não é? Exatamente. <risos> Rafael, aproveito para relembrar lá em casa que amanhã às dez e meia temos um novo Repair Café, que é reparar uma cadeira, não uma é? Cadeira, um sim. conceito sim. diferente, mas também para reparar. Sim, sim. Ou seja, a cadeira não vão faltar peças, então, a cadeira vai ficar reparada. Vai faltar madeira, <risos> um bocadinho madeira, madeira, não é não? Primeiramente vamos precisar de algum bocado, o Carlos vai explicar um bocadinho, vai estar o Miguel também que vai escolher. Um, Fica como surpresa para amanhã, vai ser surpresa, exatamente vai ser surpresa. não sei exatamente <risos> o que vai ser, vamos ter que ver, exatamente, mas pronto. Olha, eu agradeço-vos a todos, okay. muito obrigada por terem estado aqui a transmitir uh, o conhecimento e realmente passar este gosto de sermos nós a reparar os nossos próprios, as nossas próprias ferramentas, eletrodomésticos, roupa, como o Rafael referiu. Muito obrigada por tudo, Obrigado também. pelo convite. Não sei se entretanto queres falar aí do que é que achas que se passa? Bom, então é assim, tiramos aqui portanto, esta parte de mecânica, da engrenagem, nós portanto, voltamos a testar e reparamos que portanto, esta engrenagem está perfeita, portanto, porque até aqui portanto, o eixo roda livremente. No entanto, é um problema mecânico aí, não é? É um acoplamento mecânico daqui para aqui. Mas agora, agora notamos que esta peça está completamente gripada. Ou seja, seria trocar esta peça. Isto é uma peça específica a esta ferramenta. Teríamos que encomendar ao fabricante, a, a, a, ao departamento de peças, uma, uma peça... Às vezes até, uh... até em contato com, com, com o atendimento ao cliente, né? Sim, Se calhar sim, eles sim. sim vendas. Aliás, sim. Com, com, como a Sara disse há bocadinho, por exemplo, a parte de baixo da leixadora poderia-se... Se fosse ser, o caso, sim. podia Lá ser feita. Provavelmente essa também. Obrigado. Ou seja, estas ferramentas são boas ferramentas porque permitem a reparação. Sim. Não é? É Portanto, ótimo. Neste caso, a substituição. Boa. Lá em casa, muito obrigada. Continuem connosco porque temos um dia cheio de surpresas para todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado. É.